Como é que é pessoal? Eu sou Spartini e bem-vindos a mais um episódio de Fidgemont. Estamos aqui, eu vou já na Cidade do servo. Já ultrapassamos ali a primeira parte atrás daquele monstro que eu não sei bem o que é que era, aquela merda parecia uma barata gigante, um escrabelho, qualquer coisa assim. E agora chegamos aqui à Cidade do servo. Nós estávamos inicialmente ali embaixo, à esquerda, e agora estamos aqui ao centro. Cidade do Cervo, que tem lógica que manda tudo o resto. Portanto, estar ali ao centro. Vamos uh, tentar adivinhar o que é que temos aqui que fazer. Ainda não sei, eu, eu vi um pouco das salas no último episódio, mas não percebi exatamente o que é que temos que fazer. Vamos ver. Uh, se é a tua primeira vez, dá um like e pensa em subscrever o canal. Ajuda imenso aqui um, o canal a crescer e eu agradeço imenso. Ora, vamos esperar que isto comece. É. É just okay. and down the whole me makes such beautiful okay, fires e quando eu vi o último episódio nós tínhamos estas casas, cada casa tinha a sua personalidade, casa da nostalgia nak nak when the mind was young everything was much easier it never, it never rained rain. those wet days okay um, não sei exatamente o que, é que a gente tem que fazer o que é isto? Abrir o inventário? Gelo! Tem gelo! Ah, ok, então temos por ali qualquer coisa. Vamos aqui procurar. O que é que há? Toma! Toma! Temos um banco, podemos sentar no banquinho? Não, não. Ah, ok, então podemos sentar no banquinho. Então. Nós vamos perder a mão sem razão lá, Tentar subir aqui. Eu já vou ver as casas. Vai ser está ali um pauzinho. Abrir uh -huh. inventário? No hum. way. No uh way. -uh. Ok, já uh -uh. temos aqui duas zonas que temos que arranjar alguma coisa. As casas, alguma abre, não é? The mind is broken. We need order. Order is important. I tell you. What are you waiting for? Do something. algo. What are you waiting for? Okay. vamos ali para cima. Acho que, onde? pronto, temos Vamos precisar de uma roda de uma manivela. I have you, crook. Ah, é o <laughs> vai se transformar numa uma garrafa com uma nota parece tão variados cuidado não e relic. feita relic piper you brought back something old and musty your presence brings me joy old dusty <laughs> mayor what the heck happened here Trauma in the conscious mind. The nightmares have come unconfined. Mm. They've seized our lands without remorse. We hide in fear behind closed doors. That's, That's why the here, mayor by. sent me to find you. Mm. So, a few nightmares escape the gate, and you're scared, huh? I'm not <laughs> your guard anymore, Mayor. I'm only here to beat that thief and get my stuff back. <laughs> you have been unneeded for long, my friend. But the mind now needs your aid again. Yeah! Okay. Needs my aid. Huh. The mind não itself. I've been forgotten. I cannot blame you for não so rotten. So do you know why the gate acts strange? We can't go through. Too much fear que through the gate and left it in an altered state. é possível. não If you must the gate traverse, the flow again must be reversed. Hmm. Defeating a nightmare, I'll confess, should put an end to all this mess. okay So beating up a single yes, worst yeah, nightmare could reverse the gate? Mm. Okay, mayor. Where do I find one? <laughs> a gangly corpus linkered by and disappeared into Freedom Isles. Creative thoughts now drown in gas. This seedling here should clear your path. okay. Vamos lá matar o, o mauzão. Don't, don't, don't, don't, don't. Mayor Relics House. Can't say I've missed coming here. Mayor Relic's house. Mm -hmm. I spent mm. countless hours here. Back when I was still a pre- Definitely not. With all that rhyming, this mm -hmm. better work, yeah. old man. Wait! I'm coming too! I love the right side of the mine! Certainly not. <laughs> Ah, se calhar tem que pôr lá embaixo naquele buraquinho. Temos uma parte para tipo um vaso. E há de fazer algo. Vamos lá. Ok. Corre, pá. Não sei o que é que és, um rato. O que é tu és? Ok, abrir o vantagem. Vamos pôr aí a flor. Oh, ah, bom. nice. Let's just hope it holds up. que se Ok, yeah, convém para a gente voltar. Ah, more damn stairs! <risos> Anda lá, mas aí cala-te, pá. Sempre more damn stairs, more damn stairs. Ah, então vamos já aqui para o lado. Ok. Depois devemos ter que ir. Não sei se não deve ter muitos níveis, né? Temos que ir aqui para o lado, derrotar um monstro. E devemos ter que ir ali para o outro lado derrotar outro monstro há ah, níveis espera aí. estamos ainda só cá embaixo para dar um dois três quatro níveis Por cada lado ah bruta miles isn't it great <risos> to be back in the creative part of the mine né nah. jeez cheer up Ui. big guy cheer up big guy Anybody alguém em casa it? i guess not ok parece não vamos continuar Hello guys. How delightfully inconvenient. Foi was that? Let's find out. <laughs> Hello. Go away. I'm not coming out with a plague man just down the road. Okay, eu vou tratar desse, desse senhor e depois gente de conversa. Oi, flor! <coughs> You're off the sea! <coughs> come with guaf <dwarf> and butter <coughs> <like to> cheese! <coughs> These isles are mine! Thou shall not pass! I bid you farewell with this wall of gas! <coughs> Smell you later, boys! <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> That was the nightmare Mayor Relic was talking about! You don't say... Okay, don't you call a risk, brother? Come on, come on! Ah, yes! Ok Vamos lá. Oi. Não, Não tem nada para ir pá Ah preciso de qualquer coisa Preciso de qualquer coisa para pôr ali que é para a ventinha rodar, puta, um. Ui que é esta merda? me menos ou jogar, <risos> ok. Ah, temos aqui uma energia. Ui, temos duas. Vamos pegar as duas da é melhor, né? What? Hello? Oi, oh, mate. I wouldn't put the kettle on, but my house is out of power. Não, não sei o que é que vai acontecer. Tanto é de pé, a ideia. Eu não fui. Estava a ok? Ok. Olha aí, forte e feio. Ok, vamos umas coisinhas. Ui, outra vez a chama. quase morrias. <risos> ok. Verda. Ah, mas pera. Ah, mas podemos ir aqui e ver se depois. <risos> Boa. Oh. <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> I thought I overcame the fear of dentists a long time ago. Got the eyes <laughs> out of touch. Evans, give yourself some love. Stupid thing is stuck. Give it a whack. Oui, give it a come. There, see it. Hey, hey, para aqui. them Hello. Oui. Here, the sheep. Come Já Wow. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Tá, vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai Definitivamente não Definitivamente não Definitivamente não tem não Definitivamente não tem duas vermelhas. não tem não tem uma azul. não Definitivamente não Isso. Isso! Certo! Não é nada. Oh, estúpido! Azul! Isso! É para aqui, nem né? Vamos ir, não sei. Olha lá, olha lá. Bramilho. Hum, hum, hum, hum. Isso, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai! Só pessoas, já pessoas. Já Isso! Esse é para nada, eles são nossos amigos, que caem no sítio Is this is shiny hill? What's it has a hill. Persistent, are we? Well, for you, <laughs> I have a gift full of black death, red notes, and green gills. A pharmacy of bitter pills, drenched in sweat, and with a scream, you wake up from my fever dream. Your blood is boiling, your headache split, you lose your lunch and smell <laughs> like uh, something nasty. Huh? the sickness, you cannot quell. There is no the cure, you won't get well. <laughs> <laughs> ah, posso. Pues. Essa Ah, <laughs> M.M.'s Toma! Toma! Toma! Fazer que está aí, fazer que está aí! Olha o que vai ficar pelo dedo! Pelo Dentinho! E mandamos um Dentinho lá para baixo. Cabral, um pá. Esse coitado! Ele fluiu de perto. Sim. Pegue-o também! Vamos apanhar aqui. Tem aqui uma corda já. Yeah. Hum, corda com gancho. Ok. Vamos mais para frente. Ok, que fazer uma manidela? Não, é o papel. É uma planta estranha. Mesmo para a liberdade. Sigo a obsessão, e aí, o que é o cachorro? não? Oh. ah, ah, Hello? ah, ah, ah, ah, Vamos lá. That's one smart apple. Hair for liftoff. Let's go. Shut up and fasten your seat belt. estamos a ir muito bem. Ai, ah, esta merda é gigante afinal. Ok, estamos a ir para onde? É lá em cima. Nalho está é grande. Segue a época neno. Deu oh. as para linda. Temos esta parte toda para fazer. É. É que são níveis pequeninos, mas. demora uh, só tempo. Vamos ver, vamos ver. Eu estava O que? Quando a mente a o ukulele? Waste um de talento, se me But Mas, finalmente, <risos> é estamos aqui! nightmare deve estar aqui, em ver. diante. Vamos. Uy, espera, isso que eu, me eu me Hey, come back here, Stink Breath. Yeah, come on. Around. That whip never stops running, does he? Yeah, all nightmares are the same. Cowards. Hahaha. Ah, já quebrou, não, não. Hey, Dusty. That tree bears a strange flute. Yeah. But how to get it? Yeah. Ui! Those guys are Ah, foi pouco. Uh. ok Ui, não passei para ali, falei uma nuvem muito feia. Ui, oh, outra vez! Oh, flor. Mm. É a flor! A flower fazer? Não que tem que esperar que ele para aqui? Ui. O que é que yeah! What? <risos> oh nothing! Eu fixe! Hum, não sei como é que eu vou matar aquele gajo, não morre. Pensar mais alguma coisa aqui para cima que passou agora para baixo. Olha motro! Oh cara! Só logo dois! É super! Isso é bebê! é answer. em casa! Hum, tenho aqui alguma coisa ali, não tenho nada para, para passar ali. Hum. Precisávamos de qualquer coisa de madeira para pôr ali na na pontinha. Não era. Será que era? <coughs> que ver deste lado. é deste lado top. o lado só que não podemos passar, né? Hello. Go away, nobody's home. Ah, peraí, aí, é ficou. Ah, por causa aquela que ela falou numa flora ficou tipo cinzenta Vamos que ela fala. Então, pera, se calhar Vou tentar com que ela aqui Boa Boa, boa Ok, já pegamos a sua flauta. Oh, vamos já pegar a flauta. que uh, é isso? Então. agora já passei por aqui? Não. Faça a. Flauta. Não. Hum. Ah, será que posso pular em cima para servir de pontes? Não sei. Vamos ver. Pode ser que sim, né? Pode é bastante grande Pode ser que tem como ponte Pois tem uma manivela lá em cima Ai ah, já, tem razão Usa a flauta Faço aqui ponte, tira a manivela Vou pôr a manivela lá em baixo Lance, vira a porcaria da Da... Da catapulta Olá. Vira a catapulta Vira a catapulta Então Ui, Eu assisti-me Então não consigo Cadê o erro? Olha que merda! Ai, encravou aqui! Eu não acredito! Arnak! Ei, hey, o! Oh. Thanks for fixing the bridge, bro! Tentou carregar do ar, cara! Ah, ver! Pronto! Saia bem, saia mal, querer. Sês o quê? É que mané que é? Mora lá. Oi, dá aqui lá para baixo. Não. É, agora temos que pôr a manivela. Rodamos isto. Ah, é só assim. Rodamos e. Ui, a bitch! O que? Ui, ui, ui, Boa! Não. Quer dizer que precisamos de alguma coisa? Mas não. Bateria laranja. Olha! É alguém? Tá? Uh, Não tem power para my electric drum kit, é muito uh, really you know? Ok, Não tem eletricidade, uh -uh. mesmo? Cob, só tirei a bateria. Ok. Vamos embora. Subir as uh, Tirei a bateria, portanto uh -uh. então, já sei. Aham, uh -huh, ok. Fala lá isso. Mais uma vez tá bom. Vamos aqui em cima. Hum. Amarelo. Temos que se Será que posso tirar daqui o.. isto? pegar? Posso Agora este está lá em cima, portanto não dá para pôr, né? mas dá para pôr neste aqui ao lado. Exitimou. I can't go up that way. The elevator que is missing a part. Será que eu consigo virar ali para aqui fundo? A gente também. Boa. Deve que ficar aqui primeiro. Pom, pom, pom, pom, pom. É, esta tá... parte. Ok. Agora vale, vamos lá em cima, tal. Então. E aí, ué. Oh. Levantar, então, mas hum. posso pegar isto aqui? Posso, é, mas assim todo o outro lado. Espera hum. aí, espera aí. Opa, libertar. Vou pensar que depois não consigo. Ok, é, sim. Agora subimos. Ui. Ok, vamos pegar isto. Ai, da frente! Agora vamos por aqui. Boa, chegamos. Agora, qual é a cor que a gente precisa ali? É para não me lembro. Tinha que pegar agora nisto, não era? E. Uh, esse aqui só para ver qual é a cor. Acho que era azul, né? Ah, não, laranja. Laranja, tem alguma laranja lá atrás? Não me lembro. Garanti, pode ser importante. Temos um laranja. Tu é? Oh! És tu! Oh! Mas assim não dá! Porque assim depois eu não consigo! Hum. Ok! Vira para Assim Eu não consigo subir lá cima! Ok! Vamos <coughs> subir! Ui, pera, pera, pera, insisti. Esse é, já tem lógica. Não sabia que era aquela laranja. De Deve estar ali nato, o quê? Para deixar essa medicala. De Chato. Chato. Boa. Chove. Chove. Ok, é, que é isso. Faz a ver como não custa nada. Hum mm hum. -mm.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 <risos> Nunca tinha ouvido essa, peido reiro. Ó, deixa para aprender. Ok, há de estar aqui alguns, não é? Não sei bem aonde, mas há de estar aqui alguns viaduto da originalidade. Ok pessoal, vamos ficar por aqui, ainda não conseguimos apanhar pelo menos um dos monstros que temos que apanhar dos pesadelos, eles estão a dizer que são pesadelos, nós aparentemente somos o guardião da mente temos que, de certa forma aqui a ajudar eu não sei quem é que estamos a ajudar ainda está a dúvida. será que é a mente do pai, da mãe, da filha daquele acidente que tiveram ao início quem será, não sei, vamos esperar para ver, se ainda estão aqui deixem o meu agradecimento, pensem em subscrever o canal e dar um like aqui neste vídeo mais virão e por aí é tudo então vocês, beijos no próximo vídeo. Tchau.